Olá, eu sou Adriano Bueno, sou militante do PT, membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Nosso vídeo de hoje é sobre a política de cotas. Uh, historicamente, a política de cotas sempre foi uma bandeira do movimento negro. esse ano, nós assistimos a uma situação muito especial na Unicamp, onde a política de cotas transcendeu o movimento negro e passou a ser uma bandeira prioritária do conjunto do movimento estudantil, né? compôs aí a mobilização dos estudantes durante a greve na Unicamp. Queria saudar esse movimento, parabenizar lo declarar o meu apoio a esse movimento, porque uma universidade democrática, realmente efetivamente democrática, tem que espelhar a composição étnica da população. Não é aceitável, em pleno século XXI, que a universidade não, não tenha representada dentro dela a maioria de sua população. Nós sabemos que a política de cotas já foi implementada em todas as universidades federais. Né? Essa é uma conquista importante dos governos, do Partido dos Trabalhadores nos últimos anos. Entretanto, aqui no estado de São Paulo, e não por acaso no estado de São Paulo, esse estado que é governado há décadas por tucanos, que vem se revezando no poder está a última trincheira contra a política de cotas em universidades é, de prestígio como o unicamp e como o usp, né? Por isso que esse movimento é importante. Todo apoio a esse movimento e vamos em frente na luta por política de cotas, pela democracia racial no Brasil e para que a universidade seja efetivamente é, um espelho da diversidade étnica que é a composição social do nosso país.